Cara, mandando a real mesmo, este chevette é um sonho, né, velho? Um sonho realizado. E eu vou te falar, não tem sensação melhor do que tu estar atrás do volante e poder acelerar tudo que o carro pode dar, cara. Isso é sensacional. Yeah. Why did Tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui com o GH, dono desse belíssimo Chevette que vocês puderam ver aí no, no início do vídeo. E como que você tá, cara? Bom, cara, tô tranquilo, né? Bem feliz aí com esse recém-terminado projeto aí do Chevette. E, cara, tô bem, tá indo tudo bem, Então, GH, me conta um pouco mais esse seu projeto aí, que eu acho que, além de mim, o pessoal deve estar bastante curioso aí para saber. Bom, é um motor de Chevette mesmo, né? Que a galera costuma bastante usar o AP e eu preferi optar mais pelo motor de Chevette. É um motor todo forjado, pistão, biela, cabeçote feito, uma turbina HX40 com um eixo de titânio feito na roleta turbos, umas polias da Expert, válvula tial e coletor, tudo feito na 4D. Basicamente é um Chevette, motor de Chevette carbura, carburado, não tem injeção é eletrônica. Ele usa aí um kit de suspensão importada com amortecedor P1, rodas do Chevette Junior, as famosas DL, né, como todo mundo chama Ele também tem um kit de freios da Willwood Completo, freio a disco nas quatro O câmbio do Chevette mesmo, forjado E relação alongada Um diferencial importado também, Ford 9 E ele tem um interior todo feito, né? Gaiola, Santo Antônio Como você quiser, preferir chamar aí Tem um kit de manômetros da ProComp, um conta Giro Sport Comp, um volante de corrida, que eu ganhei aí dos meus amigos, que é um volante Lótice, um manopla uma manopla da Lottie, e um kit de freio de mão hidráulico, juntamente com um banco de corrida da Bride. Bom, cara, eu acho que basicamente é isso, né, a gente tem um projeto bem completo aí, né? É, esse é um carro bem, é um carro bem arrumado ali pro, pro tipo de uso, né? É, é, é uso de rua e, e pelo freio de mão ali eu posso dizer que talvez sair um pouco de lado nas ruas também? É isso mesmo? Sim, sim, sim. A gente às vezes usa para dar uma brincada, né? Também não pode ficar só no padrão de andar devagar. A gente também leva para os rachões também aí que tem aí e é só alegria. Toda essa preparação, você saberia me dizer quanto que custou? Porque eu acho que tem bastante gente que quer começar nesse ramo aí de preparação e não tem muita noção de preço. Fala aí um pouquinho pra gente. Bom, cara, como é um carro bem preparado, não é aqueles kit padaria, já é um carro bem mais completo, um chevette desses hoje em dia tá por volta de uns 40 mil a 42 mil reais. Muita gente aí vai achar caro, mas por ser um projeto bem completo, acaba que fica um preço bem mais alto do que algum kit padaria, né? É, bom é bem montado. Aí... É, exatamente. Bom, aí tem motor, né, que sai por aí uns 15 mil, junto com, juntamente com o turbo, o kit de carburador, 3E, né, bobina, válvula. Ele já é um preço adicional também tem coletor escape aí a gente coloca aí né câmbio também aí sai por volta de uns acho que uns 3 mil pode colocar aí interior a gente faz por uns quatro por causa do cage né o a gaiola kit de suspensões amortecedores barra de torção sai por volta de uns 6.000. mil o diferencial é um diferencial Ford 9, que muita gente usa para arrancada e tá por volta de 6 mil também, 6 a 5 mil, e também tem a questão dos pneus, né, a gente usa pneus aqui mais aderentes, sai por volta de uns e o jogo. É, realmente uma, é um preço a, a se pagar realmente, né, quando você quer... Uma certa qualidade Ainda mais num, num tipo de projeto como esse É, exatamente Projeto completo, né? Sim, sim Então, GH, é muito obrigado aí Pela sua participação Nesse vídeo, queria agradecer realmente é, Por estar disponibilizando o carro E até seu, seu tempo, né? E Então, é, é realmente isso, né? Que, que temos a falar Não, cara, que isso Eu que agradeço, hein? É, então, galera, a gente vai ficando por aqui e até um próximo vídeo aí é, com talvez outras pessoas e outros carros também.